Olá, de novo. Estamos aqui então de no, uh, para o segundo painel deste último dia da, do evento Realidades Pós-Humanas. E uh, o título do painel é Análise de Movimento em Mocap, ou no Sistema de Motion Capture, Captura de Movimento. E temos então... Uh, uma pessoa online, que é a Laura Moraes, nós já vamos ali projetar ela, já podemos estar projetado, mas só aqui, para verem lá atrás. Ali está ela, não sei se conseguem ver. Ah não, estamos com outro um projetório. Pronto, já lá já usou a presença virtual. E, portanto, a Laura, ela está em, no, na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Departamento de Educação Física e Dança, penso e a professora, doutora, Não, a professora-mestra Clara, Clara Trigo, aqui na dança da UFBA, e o professor José Garcia, do IAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências aqui da UFBA com o grupo NITRE que ele vai de detalhar. Como se chama o núcleo, Núcleo de Inovação Tecnológica e Reabilitação. Isso. Então vamos começar dando a palavra ao professor Garcia. Uh, e por favor, é, pode começar, sim. Sebel, pro... obrigado a oportunidade, eu uhum. acho que a iniciativa que vocês estão tendo é realmente fabulosa, juntar essas pessoas todas, é, mais ou menos o que eu vou tentar falar e discutir com vocês aqui é algo um pouco diferente do que vocês vêm discutindo, envolve uma visão interdisciplinar, mas um pouco mais dura sobre a compreensão do movimento humano, certo? É, eu sou físico de formação, então vocês já tiram a diferença, que é bastante grande, então, com todo o aspecto que a gente está tentando trabalhar para tá tentar resolver um problema que há muito tempo já tentamos resolver. Na verdade, o grupo tem oito anos que trabalha tentando resolver isso. Que é a ideia de uma medida é, da complexidade do movimento humano. É entender os princípios básicos que governam a construção, a elaboração, o aprendizado, o controle relacionado ao movimento isso vai desde a parte de reabilitação, até a parte de criatividade de dança, de robótica e muitos outros, muitas outras aplicações, sabe? Basicamente, nós utilizamos como instrumento de medida o mocap, que é o nosso instrumento mais preciso, vamos dizer assim. chegar lá pra cá? O problema é essa luz, né? Tá... É pra vocês, né? Não. mais preciso. É, tá bom. E cego também, né? Ah. Mas tudo bem. Então, um pouco essa ideia, é a ideia. Eu estou coordenando o grupo que eu mantei antes, o NITRI, Núcleo de Inovação Tecnológica e Reabilitação. E já o grupo existe há mais ou menos uns 15 anos, não, 14 anos, e especificamente outros nomes. A grande questão do grupo é análise do movimento. Uma das grandes questões do grupo é a questão da análise do movimento. Sobre várias perspectivas, perspectivas neurológicas, perspectivas biomecânicas, perspectivas criativas. Então, o movimento é um aspecto definitivamente essencial da vida. né? É, não existe vida sem movimento. Um exemplo muito interessante que eu costumo brincar quando estou no Skype, às vezes, eu chego e brinco e fico parado na frente do Skype. Aí, as pessoas falam assim, ai meu Deus, desconectou, não estou vendo você. <risos> É porque quando você não tem movimento você acha que caiu a conexão, ou que não tem movimento, ou que você... Porque movimento é de fato essencial. Então eu vou começar com uma questão, um trabalho muito legal, que foi feito pela Susana de Campinas. Eu vou um pouquinho brincar com vocês, que é esse videozinho aqui, certo? Esse vídeo daqui, deixa eu ver se eu consigo... vamos ver. eu quero que vocês me digam o que apresentaria esse vídeo. Como eu tô está com uma plateia bastante razoável aqui, Sim. o que vocês acham que é esse vídeo? Andar. Andar? Andar. E as cruzando assim. Cruzando assim, né? Tal. Isso não é absolutamente nada, são pontos aleatórios. É o vídeo. Pontos aleatórios <risos> se movendo no espaço. Agora, esse daqui... E por isso que vocês tiveram opiniões diferentes, né? Agora esse aqui duvido que vocês tenham um de diferença. Esse é, é o andar. Pois é. é, né? Na verdade isso aí são só pontos caminhando no espaço, se movendo no espaço. Mas você, o seu cérebro, reconhece isso como um movimento claro tipo, típico, estereotipado, que é o da marcha, do caminhar. Então o nosso cérebro ele está acostumado a reconhecer esse tipo de padrão. Beleza. E esse por último, esse aqui é só para a gente se divertir. Opa, volta. Não está muito claro aí. Ah. O pesado né? É Vou botar de novo assim, da mesma forma, são pontinhos se movendo no espaço, mas seu cérebro reconhece como um corpo se movimentando e dançando, não só a música, mas o movimento também. Então, de alguma forma, nosso cérebro se adaptou a compreender o movimento e se especializou no movimento. Então, é a importância do movimento. No final, a gente vai discutir sobre essa questão de movimento melhor. Mas, então, as grandes questões que, que vem é Existe um padrão de movimento humano, que é genuinamente humano. Essa é uma das questões muito interessantes. É, distúrbios motores de fato afetam esse padrão, se existe esse padrão. E que é o mais interessante de todos, que é o que a gente busca há oito anos, de fato, focados nisso. Se existem princípios gerais que governam esse movimento. Na literatura existe um monte de coisa sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. São oito anos buscando, não é um grupo sozinho, é o NITRI, é o LEF, é o FES, que é a Universidade da Bahia, ou para continuar na de Boston, que trabalham tentando responder essa pergunta. De fato, a última pergunta e as outras duas também. Ok? A última pergunta de A última pergunta de A última pergunta. quais são os específicos que governam o movimento humano? Em termos de como existem princípios na natureza, como a gravidade, como a termodinâmica, eu, como físico, posso falar isso direitinho, mas será que existem esses princípios em relação ao movimento humano? Evolutivamente? Não é uma pergunta interessante de se fazer, é difícil de responder, mas é muito interessante de se fazer, pelo menos. Sim? Você está bem na frente do cachorro, um pouco. É porque eles querem que eu fique na luz, eu não quero ah, ouvir. Tá, não, tá, é só para né? ficar mais na imagem. Pronto, e o pessoal está me vendo ali. O não está assim aí. fora, então peraí. É. Dá pra ver, dá pra ver. É não ótimo. é para ver, é porque fica gente, fora tem da imagem. Tem tá bom. Luz aqui, assim. Não, não, tá ótimo. Não, é tá, bom, não. tá bom, tá bom. É, não, a, a penumbra <risos> me favorece, com é, certeza. <risos> não, eu não me aqui. Já entendi. É palco, né? É, é, é não é Então <risos> Então, uma das premissas muito interessantes em relação ao se estudar esse tipo de coisa é um conceito muito legal que é o um conceito da velocidade de conforto. Que é... A gente Eu costumo experimentar muito isso, se vocês tentarem se mover muito rápido, fazer um movimento muito rápido, é desconfortável, só você não consegue ficar muito tempo movendo, você tenta mover rápido, cansa, é ruim. Mas também um mover muito lento é muito desconfortável. O movimento, eu lembro que eu assisti um filme uma vez de um monge que ficava. o filme inteiro ele dava dois passos, o filme inteiro, duas horas para ele dar dois passos. Dava uma angústia e não conseguia, era horrível isso é difícil. Então existe uma velocidade que a gente chama de velocidade de conforto que é essa velocidade que a gente usa para se movimentar, certo? É, só que essa velocidade, ela depende de vários contextos. Por exemplo, ela não é a mesma se você está correndo do ladrão aqui na aldina, ela é diferente. Ela não é a mesma se você está com medo, se você está ansioso, se você ama, se você não ama, é diferente. Se você está fazendo carinho, é mais lento. Se você está com raiva, ela é diferente. Então Existe uma velocidade de conforto, mas ela é mais maleável em relação a, ao contexto que você está. Certo? Isso é uma das premissas que a gente precisa assumir para seguir adiante. Porque, inclusive dá, o tipo do momento que você está fazendo, né? etc. E aí tem algumas premissas muito legais que já se conhecem na literatura. São os princípios que eles chamavam de isocronia, isogonia e mínima raquitetura. São coisas muito, muito legais. Quando eu descobri isso, eu fiquei encantado. A primeira é. Se você vai escrever uma letra A, pequena, você gasta um tempo para escrever essa letra A. Se você vai aumentar a letra, você gasta o mesmo tempo. É estranho, não é? É isso mesmo, sério? Não é? Pensa assim, faz um razão um grande. Você gasta mais ou menos o mesmo tempo que você Você aumenta a velocidade para manter esse tempo. Isso chama-se princípio da isocronia. Isocronia, que o tempo é igual, iso é igual, crono é um tempo. E o outro, que é muito estranho também, tá que... é. é o da isogonia, que é, enquanto você está construindo ou desenhando um objeto, eu falei um objeto desenhado, desenhando, mas pode ser qualquer tipo de movimento funcional. Enquanto, Durante ele, a velocidade se mantém constante ao longo de todo ele, você tenta manter a velocidade constante. Então, enquanto você está fazendo, você mantém a velocidade constante, e enquanto você aumenta ele também tamanho, você aumenta a velocidade como um todo, para manter o tempo constante. Isso é muito legal, porque estudar esse poxa, então são princípios gerais de como se construir um movimento. Mas por que isso? Por que eu tenho que fazer esses padrões? Que a gente vai ver mais tarde, que envolve basicamente esse conceito de mim e arranque-tempo. Que é uma coisa muito legal, que é... Arranque é o que fala sobre a suavidade do movimento. E isso em dança é muito importante, inclusive, né? Essa questão de movimentos suaves, movimentos bruscos. E o tempo é Algo, então, a gente sabe é o tempo. então, quando você vai executar e planejar o um movimento, você tenta fazer isso no mínimo tempo possível, mas fazendo o mais suave possível. Isso é meio que um princípio em geral que foi observado. Aquele trabalho lá, Neuroscience Reviews, ele discute todos esses conceitos de uma forma muito legal. Se a gente vai ter interesse em melhorar isso com cuidado. Trabalhos muito interessantes na literatura discutem esses dois princípios. Legal, então esses são os princípios que já se conhecem na literatura, massa. É, e como é que a gente pode... <risos> ah tá, exatamente. Isso eu queria falar porque eu tenho esse tempo, mas vou falar logo. Porque assim, se for só o tempo, você minimizar o tempo, você seja, tentar fazer as coisas o mais rápido possível, Então chama de efeito da tartaruga ninja, você tenta fazer o mais rápido possível, só que você vai gastar muita energia. E a gente tem energia finita, a gente não pode gastar essa energia toda. E o efeito da tartaruga é fazer a coisa o mais suave possível. Você gasta quase nada de energia, mas você vai levar uma eternidade para terminar. E tempo também é um recurso, então a gente tem que equilibrar os dois. Energia e tempo. Então o nosso movimento, nossa velocidade e conforto é fruto desse equilíbrio entre essas duas coisas. Entende? É tempo e energia que é expresso na forma de suavidade do movimento ou arranque. Mas... É, exato, exato, ele é, está nesse equilíbrio entre dizer coisas é. Exatamente isso Então, é, esses princípios, por incrível que pareça, estão na literatura São baseados em não muitas evidências experimentais. Eles não experimentaram todo tipo de movimento é. Basicamente todos eles estão relacionados ao alcance Que é um movimento simples de ir para frente, para trás, faz sério e movimentos muito curvos, como desenhos, essas coisinhas, etc. Então, e os métodos não ajudam, os instrumentos também não só ajudam, porque os instrumentos são muito caros, o é bem carinho, vai com também, então para você conseguir medir essas coisas, nem todos os laboratórios têm acesso para fazer isso por movimentos mais complexos, certo? Então, o que é que nós fizemos de oito anos? Como a gente não tinha mock não tinha essas coisas, a gente teve que criar os nossos próprios, próprios métodos, criar os nossos próprios instrumentos, e ao longo de oito anos fizemos um parafernalha super legal, mas conseguimos propor uma ideia muito interessante sobre a questão de como, quais são os padrões e como é que a gente aprende, como é que a gente constrói esses movimentos. Certo? Não, não só nós, mas seria que é uma cambada de a gente trabalhando com isso. A primeira observação foi esse movimento muito legal, que é o movimento de uma pessoa arremessando uma bola de boliche. A primeira vez que a gente viu esse movimento, isso é um software que ele pega a trajetória do movimento, seria o equivalente ao movimento do, do mocado. A gente percebeu é isso? Hã? Tem que aí. Não, não, não na é é tá. o motor. Eu tenho é. alguns vídeos aí, eu é muito. Existe um certo padrão na forma como a gente se movimentava. Isso aqui é tudo muito parecido. Os padrões eram como se fossem pedacinhos. A gente chegou a isso como se fossem peças de Lego, na verdade. Para você comprou um movimento mais complexo, você constrói com pecinhas de leve, todas iguais, só muda o tamanho dela. Então surgiu essa hipótese, nós começamos a brincar de avaliar essa hipótese junto com o pessoal lá de, de Boston, que é basicamente a ideia é a seguinte, cada vez que você vai executar um movimento, isso é legal você olhar para as minhas mãos, você precisa, nosso corpo é limitado, então você precisa inverter o movimento, então eu estou indo para frente, minha mão não vai esticar até lá, eu estou infinito, então eu preciso parar, frear o movimento e voltar. Então, meu movimento, como um movimentos complexos, ele é formado de pequenos movimentos de aceleração e desaceleração que a gente chama de função de alcances. Então é como se o seu cérebro, ele dividisse o espaço e eu vou fazer um movimento de dança fantástico, não gostaria de me exemplar se eu já vi agora em dois segundos. Por exemplo, um movimento de dança, não me peça para repetir que eu não sei. É como se esse movimento no meu cérebro ele tivesse já separado quais as peças que eu quero encaixar, que todas são iguaizinhas, são alcances que eu venho. Alcanço aqui, alcanço cá, alcanço lá, e eu construo esse movimento com base nisso. Essa é a hipótese que a gente chama de hipótese atomista do movimento. É como se movimentos complexos fossem formados de pedacinhos de movimentos menos mais simples. E esses movimentos mais simples envolvem essas inversões de velocidade. Né? A velocidade chega a ser precisa frear a sua mão para voltar ela, então a gente consegue fazer isso numericamente utilizando o mockup. A gente mede o mockup no espaço tridimensional, eu vou já dar um umas... porque esse aqui são só questões. De... E aí a gente avalia uma coisa muito interessante, que esses movimentos complexos são feitos de movimentos mais simples. A gente chamou o método de movimento de elementos que é decomposição de movimento a partir de elementos. É, isso aqui é um exemplo muito legal de uma pessoa com um movimento muito simples, primeiro movimento bidimensional com a mão apenas, ele vai escrever o nome dela, ela escreveu o nome dela, a gente fez o tracking, então no o movimento da mão você tem várias acelerações e desacelerações. E a gente queria saber a questão da energia, então basicamente o que a gente mediu foi, aqui embaixo você tem o tamanho de cada um desses elementos dos átomos, na horizontal e na vertical você tem a energia que você gastou, a velocidade que você utilizou. Se o princípio da isocronia tivesse 100% correta, essa ideia de que o tempo que a gente gasta é exatamente o mesmo, os pontos deveriam estar naquela linha tracejada, que a gente sabe de linearidade, né? o movimento seria uma perfeitamente linear. Não caiu exatamente naquela linha, os pontinhos estão ao redor de uma outra linha, que é uma correlação que a gente chama de lei de potência, que é uma coisa não linear, uma coisa muito complicada. Tá, isso pode ser que só seja na parte de escrever. Então vamos fazer uma coisa melhor. Ali é marcha, são 53 pontos espalhados no corpo da pessoa, então ele tem um montinho de pontos, também não bateram com o princípio da geoprovia. É, vai ter um videozinho aqui, mas ah, acho que dá pra ver, aqui próximo tem um vídeo. Se dá pra ver, dá pra ver de boa. Posso. Depois, vamos fazer o um movimento do Tai Chuan, que é uma coisa lenta, que tem um gasto energético diferente, também não bateu com a isocronia. Sempre aquele princípio que se achava na literatura, todo mundo, que, que o tempo era exatamente igual, não é da física? Não, não é na física, isso é em biomecânica. Ah. Em biomecânica, esse princípio não era da física, era da biomecânica. Então, não era bem exatamente esse princípio. Era como se o corpo fosse mais complexo do que isso. Era simplificar demais o movimento humano. Ele é. Para velocidades muito altas, você reduz a velocidade para economizar um pouquinho mais de energia. Que é um processo de otimização que ninguém tinha encontrado até então. Também para equilíbrio, deu a mesma coisa. Aí pegamos isso com 30 pacientes de barcos ao longo de dois anos. E todos, aqueles lá em cima seria, aqui seria se fosse isotronia. Eles estão muito afastados da isotronia. Muito afastados. Todos os sujeitos ao longo de dois anos, medidas vários, todos estão lá. Então, o corpo definitivamente ele não funciona na forma como se esperava no princípio da ele é algo muito mais complicado. Legal, então, fizemos para várias outras dança, movimento de maestro, tai Xi vai. Nenhum chega nem perto do princípio da Beleza. Então, pensamos, poxa, será que essa ideia de economia de energia, ela realmente ela faz sentido? Será que visualmente faz isso? Então, vamos tentar fazer o contrário. Vamos assumir essa, mesma, essa linha, em vez de você assumir a linha de cima, a gente assume a de baixo e reconstrói o movimento para ver se na reconstrução do movimento fica alguma coisa que seja parecida com aquilo que vocês viram, se você consegue identificar com o seu estado que aquilo é o movimento de fato. Então fizemos isso para. Esse aqui não é legal porque é textinha? Esse aqui é interessante, aí, talvez fosse interessante.. Eu não, não dá pra ver, dá pra ver, tá bem, tá o a lado de cá é o real, modelo. é o movimento medido Aê. com o mock Aê. Aê. e o lado de lá é o movimento do modelo, certo? Aí eu devia ter tampado o real e o modelo para ver se vocês conseguiram descobrir qual era qual. Mas é impressionante como o modelo é muito parecido, se não quase igual ao movimento real. O é, é um modelo é, é computacional, não tem nada é, a ver. Mas ele não é o do avatar, ah, o lado de cá é o dado medido mesmo, a pessoa fazendo o movimento. O do Mas, lado de lá só é só né? matemática. É do avatar, claro. De cá. De cá. Lange de lá é só matemática. É só equação que segue Eu aqueles princípios. É Eu passo toda parte toda a da biomecânica seguindo aquele conceito de não linearidade que a gente já proposto. Mas você insere todos os modelos da produção. Exatamente. Então a gente só insere, Foi aqui, onde, que você insere daquela proposta dessa curvazinha daqui, ah, que não é a reagisotropia, é isotropia, de baixo, aqui está mais abaixadinha, a gente pegou essa ideia e reconstruiu o movimento com base nela. Independente dos movimentos, isso aqui é taxinho, mas tem esse aqui que é mais complicado ainda, que é macho, que o modelo também bate exatamente nossa. Mas como é que vocês chegaram naquilo que ficou abaixo dos Não foi do movimento real? Foi do movimento real. Mas, então, eu tinha que Não, calma, ah, é, calma, Tinha que matei. valer, tinha que né? Massa, massa, <risos> muito boa <aquela> colocação. <risos> Mas lembre-se que eu não estou colocando os pontos reais. Os pontos são agora eles passam a ser uma equação com base na hipótese, que é a hipótese de minimização de energia para velocidades mais altas. É como se eu não estou pegando um dado direto da pessoa. Eu peguei só a hipótese, coloquei os pontos iniciais e rodei o modelo. E ele fez o movimento sozinho. É como se eu não precisasse medir nada seu, eu só pegasse a sua posição, sei qual é a sua hipótese, que o computador vai conseguir reproduzir o movimento. Só uma coisa, eu acima o frio um pouco o palegra do seu domínio. O domínio vai um grupo, o domínio do jogador, o conhecimento da pesquisa. A área. a área da pesquisa é um pouco É difícil de definir é, a é, é, é super é interdisciplinar, interdisciplinar. Uhum. É ah, super interdisciplinar Então tá. A grande questão é A gente consegue de alguma forma provar que esse padrão, padrão é um padrão Mas qual é a origem dele? A gente ficou não. Existe esse padrão, mas qual é a origem dele? A origem dele, fizemos um outro experimento Muito legal, que é esse experimento aqui esse é massa, esse é vendo ali é um joguinho que a gente pega a pessoa coloca em cima de uma, de uma plataforma Wii que ele controla aquele alvo que está ali para as preces vão cair Só que a pessoa não sabe de jeito nenhum o que vai que lado vai e o que acontece Isso não diz nada para ela, ela tem que aprender a controlar o jogo Então, aquele primeiro que daqui aqui é, é a primeira tentativa dela e a última tentativa dela Perceba uma coisa muito interessante que acontece que é que ela simplificou, ela, a energia que ela está gastando é muito menor, o nível de cognitivo um é muito controle. menor. Pois é. Então isso, se você pensa do ponto de vista de reabilitação e aprendizado do motor, controle do motor, saber como é que eu saio daqui e vou para cá é muito importante, porque eu posso medir de certa forma se o paciente está melhorando, posso medir se a pessoa está aprendendo melhor, etc, etc. Então, beleza, fizemos isso com 29 pessoas saudáveis, 7 é, tentativas, 30 flechas cada uma. E é muito interessante isso aqui: esse é aqui, como eu jogo. 30 flechas? É, caiu 30 flechas para ele pegar. No ah, jogo. Ah, jogo. Ah, ah, é, aqui é o histórico do jogo, e aqui cada, cada barrinha dessa é uma atenda às 7 tentativas. O que percebe é que no começo o score era horrível, tinha pessoas que eram muito boas pessoas que eram muito ruins e no final está todo mundo aqui com um score legal. Significa que o pessoal aprendeu. Esse é o primeiro ponto. Agora, aí uma, uma das questões que a gente olhou é, o movimento ele deve desistir, diminuir. Deve, a hipótese era que deve uma, ocorrer uma simplificação do movimento. Então na hipótese do atomismo, desses pequenos elementos de movimento, a gente media a quantidade dos elementos que precisavam para completar a função. No começo ele fazia 90 até elementos. No final estava todo mundo diminuindo, o movimento estava mais simples. Então a quantidade de átomos no movimento mede o quanto eu estou me aproximando de algo que é mais simples, mais otimizado. Exatamente, mais economicamente. Exatamente. A eficiência. Otimização. Exatamente. Então, isso ali são as questões de relação à energia, resumindo de forma muito geral a ideia, é, primeira coisa, quando você está aprendendo a construir um movimento novo, a nossa hipótese é que você precisa simplificar o movimento, então você tem um universo de elementos de movimentos que você pode fazer, Se você quer comprar um movimento funcional, você reduz ele para alguns poucos, reduzindo o número de elementos. Depois dele, eu otimiza, otimizo ele. O que otimizar? É não seguir aquela lei de isocronia. Ou seja, olha, quando eu for mais longe, eu tenho que diminuir a velocidade para não gastar muita energia. Então o cérebro faz isso. E o último, e o mais legal... Não é fazer ele, isso, fazer isso. Faz isso, ele precisa fazer isso para não é. gastar muita energia. Então é uma das questões mais básicas que a gente tem. É energia. E por que a gente Você vai... Mas colado isso. com a primeira, com a, primeira, com a passagem, é muito difícil. Fazer isso. Não, o nosso cérebro não é danado, né? Oxi. Não é uma decisão, é um, é, é um efeito. perfeito. Você não tem nem consciência disso. Isso acontece naturalmente. E por que isso acontece? Eu vou falar daqui a uns dois slides. porque isso acontece? Então, o de Evolutivo geral, por que isso acontece? Então, e aí depois, o mais legal de tudo é, depois que você compôs aquele movimento, e isso é muito interessante para dança, depois que você compôs o movimento, você, você aprendeu aquele movimento do estou fazendo um passe de dança, balé. Aí eu aprendi aquele balé. Aquele balé se transforma em um novo átomo pra, que eu posso usar ele para construir movimentos mais complexos ainda. Compreendem a ideia? Sim, vocabulário é vocabulário. Repertório. Exato, repertório. Exatamente isso. A gente consegue. Eu vou já saber isso melhor do que ninguém, mas a grande questão é que a gente consegue medir isso de certa forma. De certa forma, definitivamente. E esse é o nosso elemento mais complexo, vamos dizer assim, né? Tá. É, mas, ainda assim, existe o último pergunta que a gente pode fazer. Ok, sei o processo de aprendizagem, consigo medir ele, consigo avaliar a evolução dele, mas por que, é a última pergunta que a gente está procurando resolver hoje, hoje não, atualmente, é, por que ele é tão importante para o cérebro, para o ser humano? Por que, que na né, evolução do ser humano, é. na evolução do é. Parece ser isso, né? É. Mas, Mas é, é muito mais espaço. do que isso, e novos aprendizagens. muito mais do que isso. Isso envolve uma questão muito certo. simples, Sim. nós passamos 99, se você pensa que o tempo da humanidade foi de um milhão de anos, é o estimado atualmente, desses um milhão de anos nós temos apenas 10 mil anos onde a gente parou de estar nas savanas, nós passamos 990 mil anos nas savanas. E o que você precisava fazer na savana? Caminhar. Caminhar, correr. Se você não soubesse se movimentar na savana, tchau, tchau. O leão pegava você, você não conseguia alimento. Então o nosso cérebro se otimizou brutalmente. Os recursos eram muito escassos. Você precisava de movimento. Então se você não conseguia se movimentar, tchau. Adeus. Então passamos 990 mil anos Otimizando o nosso cérebro para movimento. E agora o que, é que a gente faz? A gente vai ali, pega uma... Negócio. E uma empadinha, que é uma bomba de calorias fabulosa, que a gente passaria três dias para conseguir essa mesma quantidade de calorias na savana, come, senta na frente da televisão e fica lá, mudando o canal. Né? É muito legal isso. Não diga Desperdiçando... isso, Alberto <risos> Santo. Estamos anti-sedentarismo aqui. <risos> Então, estamos desperdiçando 990 mil anos de, de evolução e otimização. É bizarro isso. É. Então, fala. Não, e trocando as capas musculares, que eram dos grandes, para que a nossa sustentação são cheia de empadinhas, é. se dê com a musculatura intrínseca da sustentação que fica arruinada. Ainda né? tem que fica isso. fazendo uma fazendo inverso o papel do lugar da outra mas isso também é evolutivo essa questão de ficar sentado lá mas isso é uma outra história Sim, é. é é uma outra Sim, história que é mas porque... é. É. É assim, né? é bem é assim? Certo, tá. assim tá mas então evolutivamente se foi a base da nossa sobrevivência definitivamente e por fim tem uma questão muito interessante que é essa criatura Daniel Wolpert que ele tem uma hipótese muito legal é de que nós só existe cérebro porque nos movimentamos a evidência mais legal disso é esse bichinho, que é a tunicata, que ela parece professores da universidade, eu vou explicar porque depois, porque ela enquanto ela se move no oceano é um animal que ele se move, depois ele se fixa no coral. Enquanto ele se move ele tem cérebro, ele, ele tem cérebro, quando ele se fixa no coral ele digere o próprio cérebro, é inútil, ele não se movimenta mais. Então, ele para de se movimentar. É, mas é isso, <risos> de como que são Não é exatamente, eu não preciso mais gastar essa energia sustentando um cérebro que consome muito para ficar parado lá, filtrando água. Então, a hipótese é muito legal de que, sem movimento, não existe cérebro de forma nenhuma. Existem discussões sobre isso, certo? Então, por fim, o último slide, é que aquele movimento, aquele padrão que nós encontramos lá, que esse padrão de, de, que a gente chama de lei de potência, não é um padrão simples do ser humano, é um padrão que os físicos já conhecem há muitos anos, que é chamado, é um movimento de não-linearidade que se expressa com a forma de lei de potência. Isso também ocorre para, aqui é, massa de animais em relação à taxa metabólica, o mesmo efeito acontece. Acontece também tempo chuvas, montanhas, massa dos planetas, cidades e comunidades. É o mesmo efeito, é como se fosse que é a forma que a natureza tem de otimizar as coisas. Quais essas variáveis aqui? Né? Aqui, desse de Aqui é o tamanho do planeta, o tipo, tamanho do átomo, <risos> e aqui é a velocidade do átomo, que pode ser expressa em forma de energia que tá? você montou, qual é? É que essa, essa inclinação, esse padrão de não linearidade que a gente porque esse aqui parece ser linear, mas na verdade aqui, como é log, log, ele é uma curva. Esse padrão não linear, ele ocorre, e esse, com esse mesmo efeito, com mesmo mesma lei de potência que a gente chama, ele ocorre em vários outros fenômenos da natureza. Então isso não é uma propriedade humana de otimização. Isso é uma propriedade universal de otimização, que o ser humano também tem. A gente fica tá presente naquelas formas de, de rendimento, de trabalho, potência ah, tem uma palavra muito bonita para chama a -se segunda lei da termodinâmica que encaixa entropia. todas essas coisas entropia, entropia que está relacionado com aquela coisa que a gente não sabe ninguém sabe o que é que a gente chama de entropia então é como se fosse um padrão geral e muitas vezes o ser humano acha que a gente é o centro do universo que a gente é diferente da natureza mas não é os processos de otimização da natureza são os mesmos nossos processos de otimização exatamente igual para fechar o último slide, então, generalizando ainda mais, né? Resumindo e generalização, descobrimos as notas que compõem a música do movimento biológico. É, a estrutura da música é a mesma observada em vários outros elementos naturais. Então o que, é que a gente conclui? Que o compositor é o mesmo. Ou seja, meu Deus! Não! <risos> Compositor... Não, não. O compositor, no sentido dos princípios que governam o universo, são os mesmos. Entendeu? Quase de... Era isso, Isabel. Obrigado, muito obrigado. Esse é o nosso grupo. Esse é o grupo brasileiro. Esse é a parte da... de, Boston e de Boston. Esse aqui é o nosso grupo. Aqui, Aqui, Pesquito, o Chamado Tem gente Marcos Fonseca Estão é, tá nesse grupo então tá com isso, Estão tá nesse artigo assim. tem, né, tem pessoas de várias áreas, de várias áreas. E tem psicólogo, Tem fisioterapeuta matemático-físico Todo mundo trabalhando nessas coisas maluca. O IAC é realmente um instituto de interdisciplinar né, E permite essas ligações Tem vários grupos é, interdisciplinares Como o NITRE Nós também colaboramos o laboratório de no caso, não é, Com o ECOART e, então, bio e ambiente, é. também utilizando o sensor e tal. Agora, uh, vamos, vamos, você não, não pode ficar, não é? Então, nós fazemos tudo bem. Nós aí vamos incluir alguma discussão com os conselhos que você, você apresentou. E vamos agora apresentar, uh, vamos, vamos passar para a Laura e depois você, tá? Ou, oh, oh, tanto faz. Então, vamos apresentar já aqui a... Uh, a professora uh, Clara Trigo e depois seguimos para a Laura. Tudo bem, Laura? Tudo bem. Ok. Então, por favor, Laura. Uh, claro. Tem, tem, tem... Tem, mas não diga. precisa colocar agora. É. Bom, boa tarde. É, Obrigada pelo convite, Isabel. Estou bem feliz de aqui, assistir todas essas apresentações e especialmente é, depois de tantas falas que fazem tanto sentido, que eu já venho pesquisando, é, vai dar para fazer várias relações, mas especialmente feliz de ter assistido essa, essa fala já dialogando com o professor Garcia por é, vários motivos, um deles é que para quem dança, pensar é, movimento a partir de estudos que são tão redutores do movimento, acaba nos gerando pontos de partida que dialogam um pouco. Então, pensar e estudar a complexidade do movimento é justamente é, o caminho que a gente precisa trilhar, né? assim, e fazer essa conexão mesmo. A gente está o tempo todo lidando com um movimento integral, complexo, e é realmente muito difícil pensar o que é que é bom ou ruim, se você está reduzindo para um único plano, um único trecho, uma única articulação. Não, não tem como expandir um padrão a partir de uma coisa tão reduzida, né? Então, muito, muito bem-vinda essa, essa pesquisa. Quer dizer, bem-vinda já tem muito tempo, eu que fiquei sabendo agora. <risos> Mas muito feliz de saber, quero me aproximar. É... Eu, atualmente, sou professora da Escola de Dança da UFBA e faço parte do grupo de pesquisa DC3 que é liderado pela professora Lela Queiroz e Isabel me pediu para falar sobre um, um começo de pesquisa que, na verdade, eu, eu participei de um trecho de uma pesquisa que tem um contínuo lá na Universidade Estadual de Londrina é, Grupo Pai Fit, o um grupo de, de pesquisa Pai Fit, que é liderado pelo professor Jefferson Cardoso Rosa, e é, o, é dentro do laboratório de Biomecânica e Epidemiologia da UEL, que é essa Universidade Estadual de Londrina. E como eu há alguns anos trabalho com o desenvolvimento de estratégias motoras e repertório de movimento e, inclusive, de procedimentos metodológicos que é objeto do meu estudo, que é, se sintetizou com a expressão de estabilidade poética, né, com esse conceito, metodologia, modo de operar. É, essa, esse jeito de trabalhar que está muito relacionado a um objeto específico que eu vou mostrar para vocês, que é a Fly Moon. Que é um, um jeito de. que foi uma concretização material de um desejo pela instabilidade, um desejo poético e, digamos assim, é, pedagógico também, e pensando em tudo que me motiva em termos de treinamento pessoal, em termos de é, desafio, né, de, de possibilidade de me desafiar. Então, isso apareceu, é, esse objeto concretizou uma série de desejos e de maneiras de entender o mundo que eu já vinha experimentando e que meio que ganharam forma assim sintética nesse objeto. Ele é a modificação de um objeto que já existia no ambiente de Pilates, que faz parte da família de Arcos, que o Pilates desenvolveu. E junto com a fábrica Fisa Pilates, a gente criou esse outro equipamento que ficou nomeado como Flymoon e que acabou me possibilitando fly moon, voa lua, lua que voa, <risos> lua flutuante. Esse objeto do ambiente de pilates, o objeto do ambiente de pilates que é diferente desse, ele tinha uma estrutura é, muito parecida, mas um pouco diferente, diferente o suficiente para não, não ser o mesmo. né é, Feita para ser estável. E é, a grande mudança conceitual e, e física foi colocá-lo na posição instável. E a instabilidade trouxe à tona diversos novos é, jeitos de expor o corpo ao movimento e de ter que lidar com o movimento a partir da instabilidade. Né? Então, para mim, assim, resumidamente, dentre muitas outras coisas, abriu uma brecha metodológica diferente da que eu vinha praticando enquanto professora de Pilates. Mas já estava na dança, já estava na minha prática como professora de dança, mas era, era como se fossem mundos que não se cruzavam. E com a estabilidade foi possível criar um intercâmbio entre esses mundos. E a partir desse, da concretização desse objeto, aí eu construí é, maneiras de pensar o um movimento que não estavam só é, muito alimentadas pelas ideias de improvisação, de autodescoberta, de autoconhecimento, é, de, é, muito alimentadas pela dança, por tudo que a dança oferece como é, valores, né? mas eu estava dialogando muito com um pessoal que vinha de outras áreas que não, não artísticas, áreas da saúde, educação física, fisioterapia principalmente. Então, é, foi possível começar a fazer trânsitos entre esses aspectos da reabilitação é, e do imaginário, da fantasia, da poética, né, e trazer e entender como parte da saúde também, como o Winnicott diz que é, agora eu esqueci a citação dele isso, mas que a criatividade é como se fosse um colorido que você dá a qualquer aspecto da sua vida, né, ou enfim, vou lembrar depois, mas Especificamente, é, essa ponte, com a, esses campos da saúde, é, é, me levaram né, para esse lugar que é, do qual eu vou falar mais especificamente, que é o Laboratório de Biomecânica e Epidemiologia da UEL. E lá, tava, nesse laboratório, os pesquisadores estavam trabalhando na reabilitação de um jogador de futebol, que tinha tido fratura de tornozelo, no tornozelo direito, e ele tinha fraturado os dois maléus. E a reabilitação dele estava na fase de desafios motores, de desafios de instabilidade, de... ele já tinha feito a cirurgia, já tinha feito uma série de é... recuperação de amplitude de movimento, de planos e tal, ele estava numa fase de, desa... de se desafiar. E dentro do laboratório, eles não estavam mais conseguindo é, estratégias de desafio. Para ele estava tudo muito fácil. Tinha uma, vinha com uma bagagem de variabilidade, de movimento muito grande. Então, as, os, os protocolos de desafio motor que estavam previstos dentro do, do campo de reabilitação, estavam insuficientes para gerar o desafio que ele precisava para a reabilitação. E foi aí que a Play1 entrou e eu participei... É, Auxiliando com, oferecendo alguns recursos de movimento, né, indicando possibilidades de movimento mais ou menos desafiadoras ali para ele. E foi muito gratificante, muito interessante. Esse é um artigo que vai ser publicado em breve, está sendo realizado. E é, daí também, desse encontro lá com o laboratório, fizemos. Aproveitamos para fazer análises de outros oito movimentos feitos sobre o principalmente de membros inferiores. E aí a análise biomecânica desses outros oito movimentos também vai gerar um outro artigo que está sendo trabalhado. Aí vou mostrar para vocês a é, que você quer... oh, tá uhum. um brechinho um da, da análise. O, o projetor. Tem como aumentar. É, Querem, se calhar Ah, tá bom, assim. Aqui é melhor, vou aumentar aqui a imagem. Eu acho que não tem como aumentar, acho Tem. Eu acho que tem, não tem a aumentar. Pai Fitch é lá de Londrina. Pai Fitch é de Londrina, é. Então, essa é uma análise da marcha, a princípio, né com a plataforma de força, eles têm um, um equipamento muito completo, eles têm qualquer forma de força, o qualquer, né? E primeiro tem essa análise da marcha, mas só, assim, ilustrando é, o funcionamento do o procedimento. Você anda e ele dá pra ver, e depois ele traduz isso em termos de ossos, Deixa né? eu ver só e tem os tratores de força também. Desculpa, aqui não está muito enquadrado. Mas aí vamos passar já o outro, não tem problema. Não, é só para para perceber que está enquadrado ali com o projetor. Passamos para o outro então. Certo. É, essa é a captura de um dos oito movimentos que a gente decidiu capturar. E aí a gente faz, é, eu estou sobre a plataforma de força e os sensores estão colocados sobre o Flymoon e também pés e pernas. Né? Fazendo análise de pé, tornozelos... É um movimento bem específico de tornozelo, de transferência de peso, lateral é, e aí a gente vai ver a análise dele depois. Aqui neste caso há um a diferenciação entre o corpo rígido, não é? A pessoa, não é? O humano, e, a, e o corpo rígido. A diferenciação em termos de categoria, não é? Passamos depois, para o outro. É a imagem... de reabilitação, é, experimentando alguns movimentos que foram realmente desafiadores para ele nesse, nesse processo. E Foi muito Tomzinha. interessante quando eles viram, quando os, os pesquisadores, os fisioterapeutas do laboratório viram, finalmente, que ele estava tendo um desafio, ah, esqueça tudo que você tinha visto sobre a é, própria percepção, agora... agora o é. fortalecimento mas nessa situação é. né, como o corpo vai existente e estando. a instabilidade ela te coloca necessariamente numa situação de é, ativação muscular involuntária né? e, e os ajustes como a gente viu na apresentação do professor Garcia também eles são incrivelmente rápidos você faz uma vez, é de um jeito, na segunda vez já é diferente. E se você passar uma semana sem fazer e voltar lá, já é. Mesmo sem você ter treinado, entre aspas, né? É. Tem ali aquele trabalho em segundo plano, que oh, vai né? é, ajustando para preparar para aquele <risos> movimento. Você Precisa as diferenças quando o pé dele está, o pé tá atrás Sim, há diferenças. É, não é... Não, é, não sei te dizer agora, Diego, se esse, essa é uma ênfase no artigo, mas certamente no exercício, nesse, nessa proposta de movimento, é uma grande diferença, está na frente que está atrás. Está na frente que a gente faz muito mais força. Então é isso. Boa, muito obrigada. Claro. obrigada. Uh, ent vamos então agora passar para a última apresentação do painel. Estamos um bocadinho atrasados mas, uh, eu penso que a apresentação da Laura não, também não é muito longa, que eu disse ela, por volta de 10 minutos, certo, Laura? Certo, isso aí, 11 minutos no total, 10 e pouco, 11. Tá bom. Então, uh, deixa eu pôr aqui você em grande e depois a gente passa para o seu vídeo, não é? Quando for. Tu primeiro colocar o vídeo? Não, vou pôr, tá, tá você, é você agora aí. Estamos a ver o teto. Oi? Estamos a ver o seu teto. o teto da sala, não estamos a ver você. A câmera, isso, agora. Ah, desculpa. Agora sim. agora foi aqui, Tá se vendo já? Peraí, só um pouquinho, agora está deixar a propaganda aqui. Não, você tá aparecendo sem, sem propaganda. Tá não só tá você. Eu é. não estou aqui. Não tá vendo ainda? Não, porque ele tem um pequeno delay. No streamer. O streamer, certo? Agora vai dar. Peraí. Agora foi. OK, então vá. Oi, pessoal. Oh. Eu tô que aqui na lateral, aqui na lateral, Tudo do Tudo Centro, é sou estudante aqui da Bom, sou estudante aqui da Universidade Federal do sou estudante aqui da Universidade Federal do Centro, de estudante aqui sou orientada aqui com Universidade Federal do Centro, Dentro da área da Biomicânica da Dança, assim como os colegas também que trabalham nessa área da Biomicânica da Dança. E, bom, uh, falando um pouquinho do meu projeto, ele vai estudar a análise de cinemática do Porto, que é o caso no, do Cabalheiro, uh, de um movimento de debate, que é uma classe, é muito comum dentro da zona que você falou. Eu acho que seria interessante isso. Mostrar o vídeo, também, se vocês tiverem é qualquer pergunta, eu estou aqui à disposição. Tá bom. Portanto, o vídeo já faz uma descrição do, da pesquisa, não é? Exatamente. Ele vai explicar de um passo a passo de como é que vai ser feita a pesquisa. Dentro do meu projeto, do meu trabalho de TCC, eu fiz análise, justamente do cavalheiro, dos membros interiores, e agora, no meu projeto de o resultado é aumentar, então, ó, essa pesquisa também estudando minha, a, a menina, a bailarina, e a parte dos membros superiores do superior, cabaleiro. Ok, então eu vou passar o vídeo. em reação dos movimentos ações aéreas com o parágrafo com uma compreensão de janeiro de 2015 e 2016, a presença de violência do seu país. Vocês vão estar aparecidos em livros de terra de 2020, eles dão uma situação de programativa em e de aquelinho que o norte propõe para os estudiantes de aquelinho estilo de rock Ha, <laughs> ha, Fora do Brasil, se eles utilizam a nossa guerra, se eles executam esse nesse momento e se é Estados Unidos, qual é o nome que eles utilizam por lá, caso eles sejam E ele disse que realmente não é tão comum de estar lá como é aqui no Brasil, mas que fora do Brasil as pessoas entenderiam ele. Obrigadíssima, Laura, então, pelo vídeo. Eu que agradeço. Era aqui um pouco o som. Estava, o som estava um pouco baixo, a gente teve que aumentar aqui. Mas uh, é normal, não é? A pessoa faz o vídeo. Uh, então, estamos um pouco uh, já ultrapassando a nossa, o nosso tempo, mas uh, queria saber se há alguma questão aqui. Uh, Clara, venha aqui. Uh, lamentamos, mas o professor, o professor José Garcias teve que ir embora. Ele tinha um compromisso porque realmente estava marcado para finalizar ao oh, meio-dia e meia. Nós <coughs> fizemos uma, tivemos um atraso e aí ele tinha já compromisso. Vocês estão com escritos no rosto para dar mais? É só, não, eu vou só pôr ela uh, aqui em, em, em mais, mais imagem. Vamos por você aqui atrás, onde é está? Em ampliação, que é assim, ficamos com a sua ampliação na nossa cara, pelo menos. Quer? que as minhas Não, mas não, vocês não. duas não aparecem para as pessoas na internet. Aparecem sim. Aparecem sim. Aparecem sim. Aparecem. Pronto, nós estamos aqui a ver, aqui porque nós aqui deixámos de, de nos ver a nós, mas está, mas porque tá, ela está aparecendo ali. E nós estamos a aparecer aqui. Ou seja, ela está aparecendo ali, mas até lá olhamos. Então, pronto, assim estamos a. Não é, a mas não tirou o que tem no rosto de vocês que eu estou falando. Mas está bom. Mas tá mas bem, você mas você não, tem, a... não está a interferir. Não, não. Você está a ah. tá nos a. ver a nos Nós também, não está? Está a ver. Mas um tem coisas da internet no rosto dela. Mas estava assim tô... não ah, todo. Não mal, não não não a Não faz mal. não faz fazer. Então. Prontos, temos aqui só, vamos dar assim, um mínimo de tempo, não é? De, para, porque já começamos depois a sessão logo às duas, para não atrasar também a, a sessão, mas portanto, damos aqui pelo menos cinco minutos de pequena, uh, pronto, de relação entre estes trabalhos que também são de alguma maneira, são diferentes, são de, de, de áreas diferentes, ainda que incidam sobre a análise de movimento numa perspectiva de meio mecânico, mas o, o objeto, não é? O sujeito do, do, do, da pesquisa é bem diferente, não é? No seu caso, a, a dança, esta dança-salão da Panqueca, que foi muito interessante de, de entender, de e também você fez assim uma pequena descrição de como vão faz, fazer a, a, a, a, o, a, o processo da pesquisa, e aqui se relaciona um pouco com nós também fazemos aqui, neste caso, o um processo técnico. Primeiro põe os marcadores, depois vai fazer os tapes, depois anali analisa o que Biomecânica. A nossa análise não tem sido a biomecânica, daí também me interessar por se a perceber como é como vocês estão querendo fazer e para que não é fazer esta pesquisa com o mocap e talvez falo um pouquinho mais devagar que é difícil de entender Sim. tá bom então mas é basicamente é isso de perceber realmente a, a, a utilização do, do sistema de mocap para diferentes estilos de dança para objetos de estudo no seu caso a panqueca de ver como acontece, como é que se processa para que fins educativos, né, da pessoa aprender, de ensinar e da pessoa ter uma ideia de como não é, é está e aí eu volto link logo uma eficiência do movimento de não tá. é, de, de perto, não perder tempo com com ensaios tá. e não é aí eu estou fazendo link um pouco também já com o professor Garcia ainda utilizarem também né, da forma certa e, e você, se quiser dizer alguma coisa em relação com a sua a sua pesquisa em relação com, com a, também a mesma coisa não é aquela situação do, do jogador de uh, ser uma a instabilidade ser um não é um, um mecanismo e já ser o, o a captura desta instabilidade que você uh, introduz com este uh, este aparelho não é do pilates e de criar uma situação de estudo não é de um jogador de treinamento do de, da própria acepção e de recuperação de uma lesão. não é portanto aí muito interessante de, de perceber esta relação que realmente quem não entende o que é isto da análise de movimento com o cap como o captura de movimento neste caso uma, uma perceber a aplicação específica nesta desta um bocadinho mais científica digamos que é, podia ser, portanto, ele falou também, você falou mais também em termos da fisioterapia, não é? E também em relação ao seu trabalho do, do movimento, portanto, aí queria que me assim ah. um pouco. Sim, me chamou bastante atenção. Laura, um prazer te conhecer. Diga mesmo! <risos> Obrigada pelo seu e-mail, eu acabei não podendo responder, mas enfim, tudo já se esclareceu. Claro, claro. É... Eu me chamo atenção como essa estratégia de captura de movimento, essa tecnologia que a gente tem acessível né, em alguns Sim. laboratórios e felizmente aqui, e felizmente Isabel abriu as portas disso para a gente também aqui, é, como ela nos oferece vantagens é, que se eu parasse para pensar assim por pouco tempo sozinha talvez eu não encontrasse, mas é, a possibilidade de reconhecer como é, um certo movimento está agindo é, na, na recuperação, né, na reabilitação de um tecido que está inflamado. Como um certo movimento é, demanda um impulso, uma força, um lançamento que vai favorecer, que vai virar uma referência, né, e muito interessante isso assim, na sua pesquisa. Ninguém sabe... Alguns sabem fazer, mas é aquela coisa misteriosa Como que você? ninguém sabe ensinar e ninguém sabe hum. onde encontrar. Então de repente alguém vai lá e diz, olha, acontece assim, o lançamento é assim, porque essa tecnologia permitiu isso. Então.. Sim, mas... é exatamente é isso a gente tentar entender e, e, e intercambiar com diferentes áreas, né? Eu tenho perto tanto um orientador dentro da área da minha micânica, que aí é ali. Sempre apoiando dentro da área da dança, a gente consegue conectar todas essas informações sendo importantes nos dois meios, né? Utilizando os recursos biomecânicos para melhorar então a performance, a reabilitação, enfim, mas melhorar a qualidade de vida ou da performance de bailaria e professores também sim uma aplicação portanto bem generalizada né? não ser só tá. é, tem esse aspecto eu acho como o cat não e também estas abordagens uh, que não são só específicas para aquela situação aquela dança mas sim tá. uma, uma análise pode ser feita aplicada em, em múltiplas uh, múltiplas áreas e de não é a ver com o humano e não só, e especialmente com o humano com as atividades humanas e aí nós estamos muito contentes realmente, o laboratório ter aberto para terem nos descoberto um pouco porque bem nós mesmo queremos não é que se soubesse não é e uh, neste caso o professor Garcia com o seu grupo do Nitre ele realmente eu ele fico maravilhado de ter este este sistema aqui de poder também não é realizar uns trabalhos realizar a pesquisa para nós foi também genial porque estávamos um pouco sozinhos aqui na dança e sabendo da, da potencial é? da, da, da pesquisa e muitas outras áreas. Portanto, é, uma coisa, é um laboratório que na volta permite é, interdisciplinar, fazer uma interdisciplinaridade, não é? transdisciplinaridade. Tá. Uma e... Oi, você está me vendo? É, eu, eu demoro para receber o sinal. Daqui tá. a 15 segundos eu recebo, mas eu estou vindo. Tudo bem, Lela. Eu vou fazer a pergunta que eu vou fazer para o professor Garcia talvez, é, tem duas questões que me ficou da apresentação dele, uhum. é, a tecnologia foi um recurso ou até a extensão onde ele foi de dizer da complexidade, ele também considera que parte foi a própria tecnologia que revelou, Porque uma a sensação que eu tive é que foi apenas um recurso. Sim. Nossa, comprovou o que ele já tinha como perspectiva de, de comprovar. Então, essa é uma pergunta é, que fica no ar. E a outra coisa é a perspectiva da biomecânica, quando eu comecei a pesquisar, é, era essa perspectiva redutora e determinista e até certo ponto... É, do sujeito não implicado, como se a construção do entendimento biomecânico suplantassem a pessoa e como as pesquisas da somática iam na direção desse autoconhecimento, desse processo interno, a biomecânica no meu entendimento para pesquisar dança ficava muito limitada, como eu estou vendo aqui várias pessoas com os laboratórios que ter um pé na fisioterapia, um pé na física, um pé Não na reabilitação, movimento, nas movimentos mas colocando a biomecânica, eu fico com essa pulga atrás da orelha, né? É, como que a biomecânica pode responder a questões no corpo que dança? Que eu sinto que hoje já tem outros parâmetros é, que vem de, de outro lugar do que a biomecânica. E a segunda coisa é sinésio, enfim, a kinestesia, a própria uma série de outras coisas, né? E a outra coisa, no caso dele, quando ele fez uns legozinhos, uma coisa, um modelo construtivo, uma coisa de física, é... E ao mesmo tempo que ele fala da complexidade humana e se vale da marcha, e vai botar Thaix Chuan, é... E ele fala da reabilitação em Parkinson e os processos que ele foi se valendo, para mim, biocomportamentais, fazia todo o sentido de estar ligado ao biomecânico, mas não fazia sentido na somática porque ele foi para a caligrafia, que, que para mim reforça um corpo como um instrumento, é, de, de, de, de uma o coisa que esse corpo Desenha e faz no tempo e espaço Mas que não é Como na dança Que é o um movimento no corpo Quando ele pega uma coisa e lança Faz todo sentido gente Só estou aqui uhum, levantando tá bom, tá bom. a bola Problematizando A questão do funcional Porque para gente que dança O mero funcional Não, não dá conta entende Você que fala sim, sim. da panqueca Tentativa e erro tem um livro meu até que tem lá um capítulo fala um pouco sobre a questão é, da tentativa e erro talvez te interesse né na verdade como a gente tem um processo complicado colonialista e de aquela coisa país subdesenvolvido nós somos o país da tentativa e erro né então as artes não escapam disso então as pessoas se viram como pode né então, por exemplo, como você falou, 30 mil pessoas podiam fazer a panqueca, mas três fazem, né? Porque reduz muito a possibilidade. Então, no processo de autodescoberta, só pela tentativa e erro, você está uh, comprometendo um pouco né? o sucesso da, da operação. né? Então, achei muito legal o que você está fazendo. Eu acho que tem uma pesquisadora aqui posso usar Suzane Foster que fez... Uh, nos Estados Unidos Na Califórnia E agora me faltou o nome dela Mas se você mandar um e-mail eu faço contato Ela estudou as, o, o elemento sincopado do samba na, No seu componente de construção é, Em dança com a Suzane Foster E é muito interessante né? E acho que a panqueca Cairia mesmo Numa mesma linha Entende? Uma maestria, é? Para além da maestria, é realmente como, né? Como ser um processo anti-lesão, de queda, de superação de medo, de confiança, sabendo como aquilo se faz, né? E que você saber como se faz não vai matar a panqueca ser bacana. Parece que para a panqueca ser bacana, tem que ser super dotado, né? se você explicar Sim. como ela acontece vai ficar mole e aí um monte de gente vai fazer e pelo contrário vamos democratizar, vamos socializar o conhecimento, desculpa se eu me estendi mas eu queria ouvir vocês eu posso eu posso falar um pouco sobre a minha opinião tá um pouco sobre a questão somática e afirmatânica eu vejo que são áreas um pouco diferentes e toda tudo para o aprimoramento, para a tentação. Cada uma vai ter um recurso extremo, uma forma diferente de, de estudar uh, a dança. A biomecânica mecânica é muito como um recurso de melhorar uh, a parte técnica, a parte estrutural do bailarino. Digamos que é bom a gente sentir, mas, às vezes, que a gente vê de fora para dentro, assim como é importante ver de dentro para fora, movimento, é importante ficar de fora para de dentro, para que assim a gente evite algumas outras, alguns problemas alguma lesão, enfim qualquer situação que possa ser prejudicial para e eu vi muito dessa história de dançar e não saber o que eu estava fazendo eu, eu sentia, eu vivia, mas ao mesmo tempo eu não eu não sabia o que eu estava fazendo era certo, se era bonito ou feio, mas isso também a gente acaba não podendo discutir, mas eu, eu sentia muito essa vontade de entender como é que as coisas funcionaram de uma forma estrutural, uma forma física, uma, uma forma de ver ah, isso está alinhado, isso está certo. Então, eu, pelo meu desejo enquanto pesquisador eu fui um pouco para essa linha. Então, eu vejo muito a somática, ela acrescentar, assim como que eu me penso, acrescenta informações ao paraíso. Isso enquanto a minha opinião, não sei se eu respondi o seu desejo. respondeu? eu parto de, até certo ponto, essa tua interpretação coloca a somática e a biomecânica como é, recursos equânimes, e eu vejo completamente diferente essa questão. É, historicamente, e a proposta é, não é assim, sabe? A somática é complementar a é, é biomecânica a biomecânica da conta do técnico. Então, eu entendo de onde você parte para tua interpretação, mas se resgatar historicamente, é, há uma questão de limite de conhecimento sobre o corpo, sobre o movimento e sobre a complexidade do movimento. Então, hum. é, para mim não, não não cabe no mesmo lugar biomecânica e somática. Interna, é é é é não é olhar eu só eu de eu, vejo um pouco, eu busco sempre um pouco, pelo menos até na minha prática enquanto bailarina, utilizar os dois como Exato. Não não é. Exato, é porque... Eu vou falar de uma outra forma, mas eu vejo ela como complementares para mim e a minha, a minha pesquisa, assim, ao meu estudo também enquanto pessoa. Por, é por isso que eu disse que de onde você parte, faz sentido uhum. como você fala, porque você parte desse lugar de olhar ambas como aprimoramento. Sim. Né? É isso. Sim. Exato. Você tá Tem mais alguma outra pergunta? É, é, eu acho que eu, eu conseguiria responder uma primeira pergunta que você fosse poder repetir? Não, é, é porque assim concluindo o que eu queria ponto é que a biomecânica dá ponta só do funcional e para mim a somática ela vai além do funcional e, e, e ela não deixa de dar ponta do funcional, mas ela coloca ela, o, o funcional não é o absoluto e ela é, compõe, por exemplo, informações que são absolutamente cruciais, como por exemplo, é, o BMC descreve os reflexos como o primeiro alfabeto do movimento. Então, para a pesquisa que Clara está fazendo, com a instabilidade poética, que a própria instabilidade leva à participação dos reflexos, o funcional, como ela é descrito pela biomecânica, não inclui reflexos na ordem do dia, por quê? Porque parte de uma outra premissa que é o controle, e ela justamente vai para um lugar que você não tem como controlar, para que, por isso que ela diz que você volta uma semana depois e o corpo não esqueceu, porque é o primeiro alfabeto, e é o que eu estava brincando das células-tronco, mas é, é, é o que faz as outras coisas acontecer. então o registro é muito profundo, e ele é sensório-motor, e a ideia do aprimoramento é o entendimento de movimento só como nutricional. Então, como pesquisadora, para enriquecer e ampliar a discussão, é esses contrapontos que não permitem caberem tudo debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo é, tipo que é uma coisa para tudo. Não é uma coisa para tudo. A gente não pode botar tudo o mesmo. Saco, sabe? E tirar da cachola tudo junto, é, portanto, do mesmo lugar. portanto questão do problema da generalização, não é? de então eu tenho esta coisa e vou, isto e aquilo, para mim são recursos. É? Prontos, aí ter cuidado em perceber realmente o que é que que é é cada coisa, de onde é que vem. É, essa, não é? a natureza é a, a definição, ela é a abordagem, para mim é a questão da abordagem que é, foi, é, é vou, fundamental. Também aqui na, nessas análises de movimento. Qual é a abordagem, neste caso, qual é o género de dança, qual é o, o tipo de aplicação que se está fazendo uh, e, e para que é que, neste caso, a biomecânica ou outra análise de movimento pelo, pelo BMC, mas a questão também, a questão com isto da utilização do MOCAP, é, que tem dentro, eu penso que o sistema é diferente, mas eles têm uma, uma, um modo para bio, análise biomecânica. Tem outro modo que não é, mas há, não, há marcadores que se põem, marcas Opa, técnicas, vocês, não... uh, em que aí é mesmo ou não para análise, porque aí vai medir, a pessoa quer medir os ângulos, não sei o quê. Eu, por exemplo, me interessa bastante, mas como um aspecto que, a suma, da suma, por exemplo, pode ser integrado na somática, aquele aspecto como é que, em termos mais técnicos, não é? Quando a abordagem somática não é, não é técnica. Não, Basta essa diferença, enquanto que, pronto, não é, não é muito assim. Um... É, então eu acho que, apesar da profundidade da discussão né, que se instalou aqui, muito bem-vinda que daria um outro seminário, é, eu fico com a sensação de, é, de uma riqueza de... de... ai, eu queria dizer meio que... É isso. Poder compartilhar mesmo compartilhamento. Riqueza de, de... Isso, riqueza é o... de que, como a dança indo na direção da tecnologia e do que a ciência mais dura pode nos oferecer, é, como ela também vai abrindo margens para a sua poética, para os seus valores, para os seus paradigmas, né? E isso vai transformando Sim. o jeito de fazer ciência também, assim. Sim. Como uma perspectiva fu é, fu fu não, futura. Claro, <risos> com uma isso. perspectiva de hoje a gente é, entra num parâmetro pré-estabelecido tecnológico-científico porque a gente precisa entender desde um certo lugar que está dado e o que Isabel faz já é a partir de um já é alargar um pouco esse parâmetro porque o que interessa ali não é exatamente a biomecânica mas a perspectiva poética a análise virtual claro que você vai saber falar muito melhor mas assim, só para exemplificar que é, à medida em que a gente ocupa esses espaços e se apropria e domina domina, né, essas tecnologias, a gente tem a chance de ir é, criando brechas e aprofundando também em discussões como essas, né, que a gente É, e só para terminar, eu acho também é muito importante, nós termos o cuidado de não, não nos submetermos a essas a essas abordagens essas mais científicas, de repente tornar na dança Agora tem que escrever daquela forma porque a análise é quantitativa, não é? Essa questão de, de ter que integrar, portanto, uma, uma fundamentação científica mais não é quantitativa e termos o cuidado de, de ter essa essa essa fundamentação vai ser alterada, não pode ser testativamente utilizar como aquele domínio utiliza a maneira, de fazer os os, os ensaios, os artigos, não é? Terá que ser uma coisa ou outra, misturando as duas da questão da, da interdisciplinada, assim, mas, por exemplo, eu vou utilizar a coisa, é outro contexto, aí eu vou, não vou só someter-me mas como é que se faz nesta situação? Não, eu, eu vou alterar também, não, a nossa, a nossa dança é assim, não, inclusivamente vou... os marcadores, por exemplo, eu, eu por mim não tinha, a gente tem um, um, uma roupa, não é? Eu eu quando eu aprendi não tinha roupa, a coisa da roupa, o tipo, por exemplo, os marcadores quando eu fazia eram duros, a pessoa ia para o chão não é? e aleijava-se com os marcadores. Agora, os marcadores já são flexíveis, portanto, eles não. a pessoa tem que não é e fazer determinadas demandas não é? para o sistema Sim, de modificação, parece... portanto, Sim, isso é que elas pensam, como nós pesquisadores, mas ninguém pode fazer isso do que nós. Uh -huh. Portanto, nesta, nesta início okay. da pesquisa de com estes meios, nós temos que os alterar para a nossa conveniência e não nos adaptarmos apenas a eles. Acho que a questão que está posta é assim, o estado da arte de pesquisa em dança, já tem como dar conta com procedimentos e é, a, medições indeterministas. Então, numa, no, ao longo do tempo, historicamente, você precisava ir com os recursos que tinha. Ah, então tem que ser para provar cientificamente a biomecânica. Ah, tem que ser em termos funcionais, porque a ciência só aceita termos funcionais. Então, a questão da gente é, questionar que hoje já pode ir para outros, Uh, uh, campos de, de captação de, de análise que prescindem disso, que já não estão presos ou redu, reduzidos a essas visões científicas que ficam um pouco datadas, que hoje já tem tanto mocap e outras brechas, como está sendo colocado aqui, é, de proposições que possam não precisar ficar limitadas a, a, a esses espectros de antes, entendeu? Isso. Não tinha outra coisa, então tinha que fazer com esse, mas eu gostaria de refletir e questionar. Por que, é que eu preciso só descrever funcionalmente? Por que, é que a análise tem, não pode ser determinista no nível de complexidade que o professor disse, que a complexidade de movimento é muito maior do que toda a explicação científica dele? Né? Então, caminhemos. É isso. Bem, vamos terminar, a gente depois volta a falar, vamos, vamos não é tentar... Criar esta conexão, continuar com conexão, outro e outro claro. elemento. Claro! Ia... A, a minha pesquisa, eu vejo muita pesquisa como uma forma de agregar conhecimento. Então, acho muito importante até que a gente puder seguir falando por aqui, por e-mail, por uma forma de comunicação até para entender um pouco melhor e trazer isso, essas né, informações essas a no meu projeto. Isso, é uma Mas ideia de... É uma, é uma ideia interessante de criar-se, por exemplo, encontros online. Não é? Porque é o, é o é mais este network, não é? esta rede, de se criarem mais pequenos eventos, a gente combina e aí vamos ter uma discussão. Para quem quiser assistir, não é? Não temos de estar sequer fisicamente aqui, isso, não é? Pessoa, acho que podíamos. Pode, pode ser uma ideia intercâmbio. É. Exato! Eu teria um trabalho a de ir para aí, eu, a gente pode inclusive combinar para até eu estar na férias de vocês conhecer é. assim, um pouco melhor todos vocês. Ah, legal. em assim, dança, pelo menos aqui no sul, elas existem, mas elas são restritas. Quanto mais acesso a gente tiver, mais a gente puder intercambiar, melhor vai ser para todo o conhecimento de, de, de todos os alunos pesquisadores, futuros pesquisadores. Isso. Muito obrigada, sim, Maura. Obrigada, um prazer É mesmo. Foi o maior prazer ter participado. Também. uma honra. Uhum. Obrigada é para por todos os questionamentos um... que nos fazem refletir, estudar mais, ter mais de, de pesquisar, investir nosso tempo, nosso amor em tudo isso. isso muito obrigada, então. Legal. Nós, então, vamos terminar aqui a nossa sessão, este segundo painel, e voltamos Uh, pelas duas e um quarto, uma vez que estamos atrasados um pouco e temos que ter tempo para almoçar, é muito pouco tempo, só o um quarto de hora portanto eu até penso tipo duas, entre as duas e duas e meia mais para termos algum tempo, tem começou tudo atrasado então contamos com vocês, na, mais à tarde é o painel são projeções aí começam a ser mais a, a abordagens artísticas Uh, e não só uh, com diferentes interatividades, não é só motion capture, mas diferentes tecnologias. E não, tão, não somente somática, mas tendo a somática assim como ênfase. Então até já e obrigada por nos acompanhar. Eu te agradeço. Tchau, tchau.